Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos começando mais um vídeo. Talvez hoje um vídeo um pouquinho polêmico, pois eu gostaria de conversar com vocês sobre Criacionismo e também sobre Evolucionismo. Afinal de contas, de onde nós, seres humanos, viemos? Será que realmente somos oriundo dos macacos? Ou será que existe um Deus criador de todas as coisas? E a resposta para isso é que não foi a matéria que criou a vida, mas a vida criou a matéria, inclusive em João 1,14 diz que em Cristo, nele, estava a vida. E hoje eu gostaria de mostrar muitas informações descritas na Bíblia que vão atestar, que vão afirmar que existe sim um Deus que criou todas as coisas. Vou mostrar para vocês, inclusive, que a Bíblia ela é muito antes da ciência. Por isso, antes de começarmos, eu peço que você, se não é inscrito ainda, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhuma novidade, pois todas as semanas nós estamos colocando vídeos novos no canal. Bom, é, se você ainda tem alguma dúvida sobre o criacionismo, né, sobre existir um Deus que criou todas as coisas, talvez você até se considere uma, um ateu, né, uma pessoa que não acredita, não acredita em Deus principalmente... É, eu gostaria de começar derrubando a tese do evolucionismo com um simples fato do calendário. É isso mesmo, pois você que talvez não acredita em Deus, é, você sabe ao menos qual o ano que você está, né? Você sabe que todos os finais de anos nós comemoramos a passagem para um outro ano. Pois bem, de onde vem o nosso calendário? Como sabemos que estamos em 2020, por exemplo? Nós sabemos através de algo é, descrito, resumidamente, sobre descer, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, se você diz que não acredita em Jesus, não acredita que Jesus veio na Terra, como você pode, então, é, afirmar que está em 2020? Como você sabe que está em 2020? Pois, através da vinda de Cristo para essa Terra, foi um divisor de águas. Nós que seguimos o calendário solar, não o calendário lunar igual o oriente. Nós do ocidente que seguimos o calendário solar, nós entendemos as estações e sabemos que a cada ano é, vira para um próximo ano né, subsequente. Nós estamos em 2020 porque fazem 2020 anos que o nosso Senhor e Salvador teve nessa terra. Então eu creio que só isso já seria é, fato suficiente para entendermos que Deus criou todas as coisas. O calendário. Mas como eu sei que muitos não vão se dar por vencidos, nós vamos esclarecer algumas coisas, pois um dos maiores questionamentos de um ateu, eles perguntam quem é Deus? Ora, se nós pudéssemos concretizar Deus, Ele não seria Deus. Mas nós cremos porque é mais lógico do que o evolucionismo, pois afinal de contas como que o nada vezes nada pode gerar algo? Nós sabemos que zero vezes zero vai ser zero sempre, então, segundo o evolucionismo, do nada veio uma grande explosão que se originou em tudo que nós temos hoje. As árvores, os animais, os, os planetas, as galáxias. Não tem lógica nós crermos nisso. O que falta, na verdade, é nós conhecermos um pouco mais sobre Deus. Em Atos 17, no livro de Atos, no capítulo 17, lá pelo versículo 23, é, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele foi a Atenas, e lá onde era o centro da cultura e centro da filosofia grega, existia o Areópago, onde lá eles cultuavam a muitos deuses é, formado por imagens, estátuas. Tinham altares consagrados a deuses, falsos deuses, né? através de imagens. E algo chamou a atenção de Paulo ali, porque Paulo viu é, um altar e uma mensagem escrita assim, ao Deus desconhecido. Aí Paulo chama eles e diz assim, o, o, esse Deus que vocês dizem que é desconhecido, esse é o Deus criador dos céus e da terra. Ele não, ele não pode ser visto por homens, ele não pode ser esculpido por mãos humanas. Então o que está faltando na verdade é você conhecer um pouco mais de Deus, entender um pouco mais sobre Deus, porque ele é desconhecido pela maioria, porque a maioria quer algo palpável, quer uma imagem para ser vista, para ser tocada, mas Deus ele é muito mais do que isso. Inclusive, a expressão Deus, o adjetivo Deus, que é um adjetivo de adoração, ele começou a ser usado após haverem criaturas, pois na eternidade Deus ele se autodominava como Elohim. Elohim quer dizer pluralidade de atributos. E eu gostaria muito da sua atenção agora. Se você puder, inclusive, pegar uma Bíblia, será maravilhoso para que você possa acompanhar alguns, alguns versículos comigo, que eles mostram que a Bíblia ela é muito acima da ciência, inclusive. Inclusive antes da ciência. Descoberta que os homens fizeram agora, nesse século, século passado. A Bíblia já falava sobre tudo isso. A Bíblia não é apenas um livro de mitologias. A Bíblia é a própria palavra de Deus, meu amigo. Por que acreditar nela? É simples, porque no primeiro livro da Bíblia, que não é Gênesis, mas Jó, Jó foi o primeiro livro escrito por Moisés, Moisés escreveu o Pentateuco, que são os quatro primeiros livros da Bíblia, e escreveu o Jó, o livro de Jó, só que Jó Moisés escreveu enquanto estava fugido no deserto, porque tinha matado um egípcio, lá ele teve a revelação para escrever Jó, isso foi aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo então, lá no livro de Jó, nós vamos ver aqui que já mostrava que a Terra era redonda, mostrava sobre o ciclo hidrológico da água, entre tantos outros fatores, é, que o ar tem peso. Nós vamos ler alguns versículos agora, eu gostaria que você não saísse desse vídeo, pois isso é uma, uma prova irrefutável de que realmente a Bíblia é a verdade. Eu sei que muitas pessoas dizem, como que eu vou acreditar na Bíblia se foi escrito por homens? Sim, foi escrito por homens, cerca de 40 homens, 40 autores, a maioria deles sem se conhecer, mas toda ela, é, através de forma contextual, ela está ligada a uma coisa na outra. Vamos usar ciência agora então para ver se realmente a Bíblia é a verdade. Em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 6, vai falar sobre a circulação da atmosfera, que a ciência diz que descobriu, só que a Bíblia já sabia disso. Diz assim em Eclesiastes 1,6 O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Agora, aquilo que nós aprendemos na escola, o ciclo da água, nós aprendemos lá no primário, né? Veja o versículo 7, 1, 7 de Eclesiastes diz assim, ó, Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche, para o lugar de onde vão os ribeiros, para ali tornarem a ir. Agora veja o que a Bíblia fala sobre o estado de condensação, o estado, a transformação do estado da água gasoso para o líquido, que você aprendeu na escola. Veja o que está escrito em Jó, no capítulo 26, versículo 8. Prende as águas em densas nuvens e a nuvem não se rasga debaixo delas. Como pode o livro de Jó, que foi escrito há cerca de 3.500 anos antes de Cristo, saber que o vapor se transformava em água nas nuvens, se nem ao menos um binóculo eles tinham? Você consegue acreditar que a Bíblia é a verdade? A Bíblia é a genuína? A medicina mostra para nós que quando o sangue para de, de correr no corpo humano, logo a pessoa vem a óbito. Só que Levíticos 17, Levíticos, lá no início da Bíblia, já falava que a vida da carne está no sangue. A Bíblia sempre prova para nós antes da ciência. Veja Jó 38, 35, falando sobre a transmissão eletrônica. Veja que nem luz elétrica eles tinham há 3.500 anos atrás. Mas veja o versículo 35 diz assim: Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: Eis-nos aqui. Isso não pode ser coincidência, né? No livro do profeta Daniel, inclusive, diz que nos últimos dias os homens correriam de um lado para o outro, falando de transporte. E eu pergunto para vocês: O livro de Apocalipse, que foi escrito lá por volta de 90 depois de Cristo, que não tinha nem rede elétrica, não tinha nada onde eles estavam apenas talvez com velas escrevendo. Você sabia que a televisão está descrita na Bíblia? É sério? Sim, eu vou falar agora para vocês que a televisão está descrita na Bíblia. Em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 9 até o 11, diz assim, ó... E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por três dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viam." Aqui fala das duas grandes testemunhas de Apocalipse, no período da Grande Tribulação, onde está falando que todas as nações vão ver essas duas pessoas. Eu pergunto para você, qual a maneira de toda a população da Terra ver uma pessoa ao mesmo tempo? Qual seria? Existiria até duas alternativas, né? A primeira é todo mundo se locomover para certo lugar, o que não é o caso aqui. E a segunda é através da tecnologia, da internet, da televisão. Como eles poderiam escrever isso no primeiro século depois de Cristo? Escreveu, João escreveu o Apocalipse para nós e olha a revelação, ele está falando que vai chegar um período onde toda a humanidade vai conseguir olhar em uma direção só. Isso é através da televisão, através do computador, através do smartphone. A Bíblia nos mostra muito antes de acontecer as coisas, os fatos. Agora, um dos versículos principais que eu acho... Porque seria impossível quem escreveu esse livro, no caso Moisés que escreveu o livro de Jó, seria impossível ele saber isso que nós vamos ler agora, se não fosse por revelação divina. Veja o que está escrito em Jó, no capítulo 26, capítulo 26, versículo 7, está escrito assim, ó, O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Não, aí é demais, né meu amigo, minha amiga? Suspende a terra sobre o nada, como eles poderiam saber que o globo terrestre estava sob a atmosfera, estava suspensa sobre o nada. Você tem que imaginar uma pessoa de milênios atrás, que nem ao menos tinha uma trena, não sabia o que era centímetro ou metros, uma pessoa que não sabia o que era um binóculo, um telescópio, nem, nem se fala nisso, né? Nós não estamos falando agora da tecnologia, não estamos falando da NASA, não estamos falando dos nossos dias, mas de milênios atrás uma pessoa consegue escrever para nós que a Terra está suspensa sobre o nada, o globo terrestre está suspenso sobre nada, porque, pensa numa pessoa lá de 3.500 anos atrás, antes de Cristo, ele está caminhando sobre a Terra, parece que a Terra está sobre alguma plataforma, é ou não é? Ou que não tem fim, pelo menos isso. Agora, como que vai saber que o globo terrestre está suspenso sobre o nada? Eu pergunto, Moisés, será que viajou de avião e fez toda a linha do Equador? <risos> será que ele girou pelo planeta para poder saber que ela está suspensa sobre o nada? Não, não tinha nenhum aparato da tecnologia. A Bíblia é real, a Bíblia nos afirma as coisas antes de acontecerem. E agora uma pergunta interessante: será que teriam como os homens de 3.500 anos aproximadamente antes de Cristo saberem? que a Terra era redonda. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 22, falando sobre Deus, diz assim, ó, Ele é o que está assentado sobre o globo da Terra. Não, é demais, né? Porque se não fosse a tecnologia hoje nos mostrar, nós não teríamos como saber, porque para nós, mesmo que a gente chegue na frente da praia, do oceano, para nós é tudo plano. É ou não é verdade? Mesmo que você passe dias e dias caminhando, você vai ser sempre plano, você está caminhando em algo, algo plano, não é ou não é verdade? Agora, como eles poderiam saber que a Terra era redonda? Responda! Você que talvez aí é, não consegue acreditar muito em que Deus existe, não consegue acreditar que a Bíblia é real. A Bíblia não foi escrita agora no nosso século. Nós estamos falando de livros históricos de antes do nascimento de Jesus nessa Terra. Como eles sabiam que a Terra era redonda? Será que tinha um avião lá que eles circularam o um globo terrestre? Será que tinha algum telescópio da, da NASA? Lá não tinha nada disso, meu amigo, minha amiga. Você precisa se dobrar e acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a imutável palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Eles já mostravam para nós que a terra era redonda. Em Jó 25,5, por exemplo, diz que a lua não tem brilho. A tecnologia pensa que descobriu isso agora, mas a Bíblia já falava também no livro de Jó. E agora, para finalizar, para matar com chave de ouro, veja Jó capítulo 28, versículo 25. Quando deu peso ao vento e tomou as medidas das águas, como eles poderiam saber que o vento tinha peso? A ciência diz que descobriu agora, no século passado e retrasado, mas nós estamos falando de milênios antes de Cristo. Eles já falaram para nós que o ar tinha peso. Estou provando para você que a Bíblia é a verdade. Se dobre, pare de acreditar no evolucionismo. Você não acha que é inteligente demais para acreditar que você veio dos macacos? Não é mais fácil é, se dobrar, se humilhar e aceitar que existe um Deus criador que orquestrou todas essas maravilhas do universo um Deus com uma mente brilhante, que planejou tudo, que trouxe tudo através do poder da sua palavra, trouxe tudo à tona, fez existir algo que era inexistente. É mais fácil você acreditar que existe um Deus criador, inclusive que te ama, que sabe o que você está pensando e que quer mudar a sua vida. Como pode isso? O livro de Daniel diz que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar. Irmãos, irmãos, amigos, que estão me ouvindo agora, que estão me vendo agora, nós sabemos que era impossível você assistir esse vídeo há um século atrás. Como eles poderiam saber dessas coisas? A tecnologia se multiplicou de 100 anos para cá. O máximo que eles conseguiriam fazer antes era uma roda quadrada virar redonda. Agora, de um século para cá, nós temos tudo, nós temos toda a tecnologia. Imagina falar há 200 anos atrás para uma pessoa sobre internet, sobre é, um cartão de memória. <risos> é ou não é verdade? as pessoas não sabiam o que era isso meu amigo por isso aceite a verdade existe um criador que criou todas as coisas que orquestrou esse cenário lindo esse planeta lindo que nós vivemos se dobre e reconheça que Deus é o criador de tudo que Deus abençoe a tua vida poderosamente se você gostou Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para que você possa estar por dentro de todas as novidades, pois todas as semanas nós estamos colocando vídeos novos no canal. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, talvez tenha tantas pessoas, tantos amigos teus que não acreditam em Deus. Por isso, compartilhe nas suas redes sociais e deixe o seu like também, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.